Vamos embora. Vai deitar. Pode colocar a mãozinha embaixo. Elevar só um pouco a perna. Tira a cabeça. Quem não quiser colocar a mão embaixo, pode ficar do lado do corpo. Tira a cabeça e vai fazer esse movimento aqui, ó, cruzando e alternando a perna. Só esse movimento, tá ok? Pegou? Viu? vai doer, ó, oh, vai doer bastante, cabeça levantada, vai doer bastante o abdômen, isso vai doer, vamos lá, embora? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, continua, isso, isso, isso, isso, perfeito. Trinta, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vambora, tá doendo? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 50. continua, bora, continua. 6, 7, vai! 9, 1, 2, 3, 4, 5, vamos embora! Estica a perna, estica a perna, estica a perna, bora! 4, 5, só 80, só 80, Parou. Isso aí. Vai fazer agora um outro tipo de prancha. Presta atenção. Presta atenção, vocês dois, olha aqui. Vai abrir o braço, abrir as pernas e vai ficar nessa posição aqui. Só essa posição. Vamos lá. Três. Abre bem, abre bem os braços. Ó, abaixo, abaixa o quadril. abaixo o quadril. Isso. Três. 2, 1, um, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha pra frente, conta, 1, 2, 3, Abaixa só um pouquinho, isso, abre mais o braço, não é para frente não, para o lado, para o lado, isso, abaixa aqui o quadril, isso, assim, abaixa o quadril também, isso, assim, segura, vamos embora, abaixa um pouquinho o quadril, abre mais a perna, vamos vai, vai, vai, vai, 50, vamos chegar a 50, 50, vamos vai, é assim, voltou, colocou e vamos fazer só 30, vamos lá, Ó, colocou aqui, pode fazer assim, pode fazer colocando o braço do lado ou a mão aqui de baixo, vamos então, embora, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, vamos embora, 6, 7, vamos embora, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai! 1, 2, 3, 4 estica a perna, minha amiga, e levanta a cabeça, isso, isso aí, volta à posição de prancha, vai, rápido, vamos rápido, abriu bem as pernas e abriu bem os braços, segura, de novo, vambora, 3, 2, 1, desce o quadril, desce e mantém, isso aí, Um. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Desce mais o quadril. Isso. Continua. Só até 30. Vai! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descansa. Isso aí.